Olá pessoal, tudo bem? Quero falar com vocês hoje sobre criatividade e fazer uma análise aqui de um vídeo que eu fiz na mudança de um sistema na empresa que eu trabalho e mostrar algumas coisas interessantes sobre coisas novas que estimulam as pessoas. Vem comigo. Esses dias me perguntaram, Romildo, editar vídeos, gerar conteúdo é o seu hobby eu falei sim e desde quando você descobriu que esse era o seu hobby eu falei ó, eu parei de jogar basquete Eu já contei essa história num outro vídeo porque eu já estava com uma certa idade e os meus joelhos já não estavam tão bons mais. eu corria jogava basquete vôlei precisa substituir seu hobby você nunca vai deixar de ter um né o que que é um hobby é alguma coisa que você faz que te deixa feliz além do trabalho é claro se você trabalha naquilo que você gosta e aí eu descobri que era captar vídeos, imagens e depois editá-los e utilizar na segurança do trabalho, onde eu atuo. Hoje eu trabalho na Vale, eu já fiz mais de 60, 70 vídeos já, nas obras que eu trabalhei, que eu atuei na Vale, sempre tentando trazer alguma coisa de útil. Nesse último trabalho, eu estou com ele até na tela aqui, depois eu coloco algumas imagens para vocês, foi de uma, uma atualização de um software de controle de acesso que a gente está fazendo, e é interessante que algumas pessoas que a gente filma, claro, com o devido cuidado para não expor as pessoas e com a devida autorização de imagem, né, de exibição, e claro, é, sem nunca mostrar alguma coisa sigilosa, aquilo que pode ser de conhecimento comum a todos, né, senso comum. E algumas pessoas falam, Romildo, eu nunca fiquei na frente de uma câmera falando alguma coisa, tem uns que dizem assim, meus filhos ficam muito orgulhosos de saber que eu faço aquilo e só ficaram sabendo por causa dos vídeos. Outras pessoas falam, Romildo, você não ensaiou, você nem combinou comigo, você chegou e já fez com que eu falasse, com que eu respondesse aquilo que você precisa. Eu falei, mas muitas vezes é assim que funciona. E a pessoa muitas vezes fala assim, eu acredito, porque se fosse ter que pensar naquilo, me preparar, eu ficaria nervosa Então é uma forma de a gente fazer. E na realidade, gente, a gente não tem que inventar nada no mundo tudo que era para ser inventado já foi o que, que a gente fala quando fala de inovação criatividade estar com a cabeça sempre disposta a pegar aquilo que existe e fazer algo novo fazer algo novo olha só que interessante com aquilo que já existe uma aplicação diferente para aquilo que já existe deu uma engasgada aqui e também saber aplicar aquilo que existe nas várias é, opções que você tem nos vários problemas nos vários Kaisens que você tem, você tem problemas, você precisa resolver, muitas vezes a solução está ali pertinho de você, apenas você não conectou uma coisa com a outra, então isso é uma coisa interessante, o que que isso tem a ver com saúde e segurança? Tem tudo a ver, cabeça sempre aberta, e também para poder dar resposta àquilo que foi ele proposto como um desafio, como uma meta, como eu disse agora há pouco como um problema, use sua criatividade, é, não fique sempre pensando Ah não, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto, porque tá bom, eu não vou ganhar Ó, Olha só uma coisa interessante que as pessoas pensam, mesmo no subconsciente o que, que eu vou ganhar a mais de ficar me expondo desse jeito? A questão, gente, é claro, cada um tem um, um jeito de sobreviver, né? Sobreviver no trabalho. Uns que passam a vida inteira sem ser percebidos, outros que são percebidos e são perseguidos, outros que vêm em destaque e são, é, viram alvo, né? A gente sempre tem um ditado popular que diz que prego que se destaca leva a martelada. Então, a gente tem que prestar atenção também. Tem um pouco disso. Só que dependendo da sua característica, você não consegue ficar tentando fazer essa, essa média aí e ficar ali por baixo. É, se você tem isso dentro de você, vai florescer e uma hora você vai colocar essa criatividade para fora e vai se expor e vai ficar em evidência, isso é natural. O importante é sempre você carregar todo mundo junto. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na Vale, lá atrás, a gente falava que o melhor exemplo de trabalho em equipe, de, de união de força, seria uma locomotiva com a sua composição porque ela está sempre no mesmo ritmo, ninguém fica para trás, todo mundo se tiver engatado um no outro, vai seguir no mesmo sentido, no mesmo ritmo, com o mesmo objetivo e chega no final. E é isso, é importante que você, com a sua ideia, com seu esforço, com a sua rotina de ser criativo, seja benéfica para todo mundo, que não seja somente para você. Com certeza vai ser, porque você vai se destacar, porém... Todos à sua volta precisam estar junto com você. Porque você não faz nada sozinho. Então com esse vídeo eu quero estimular você para pensar fora da caixa. Para você usar os recursos disponíveis. Por exemplo, eu estou agora utilizando, estou filmando com o um celular. Estou usando um microfone de lapela, sem fio, wireless. Como que eu descobri isso? Pesquisando, estudando, vendo vídeo de outras pessoas. E na medida do possível que a gente possa ter acesso a essa tecnologia, financeiramente falando, a gente vai e adquire. Então é isso, gente. Seja criativo, não fique na média. Quando a gente fala que a pessoa é medíocre, é porque ela é mediana, ela fica sempre na média, ela nunca se destaca. Então medíocre não é uma palavra. que xingou, seu medíocre. A pessoa fica brava. É porque você está sempre na média. E claro, na média é bom também, né? Na média passa, mas passa com louvor. Então é isso aí. Fique seguro. Segurança também é assim que se faz, usando a tecnologia, usando os seus dons para ajudar as pessoas. Até o próximo vídeo.